A menos de quatro meses do início da Jornada Mundial da Juventude, o principal recinto do evento começa a ganhar forma. De uma forma geral, os trabalhos estão a cumprir com o plano. Portanto, aqui o Parque Tejo que vai ser o coração dos eventos da Jornada Mundial da Juventude. Nós estamos a prever até uma antecipação do calendário e acreditamos que no final deste mês estaremos esta, esta empreitada eh, da terraplanagem, da preparação, das infraestruturas, de todo este imenso terreno, que são quase 40 hectares em Lisboa, esteja, esteja concluído. A própria polémica em torno do altar Paulo Orçado, inicialmente em 4,2 milhões de euros e que acabou por ficar por 2,9 é já vista como benéfica para a jornada, por ter dado a entender a dimensão. Do evento. De certa maneira, também foi uma polémica que ajudou o país a acordar para a dimensão eh, do evento que nós vamos ter cá em Portugal, que de facto nunca houve. Os mais velhos não se lembram e os mais novos provavelmente não voltarão a ter um evento desta dimensão no seu futuro. É um... acontece uma vez na vida, é, um, é uma circunstância incrível. O palco eh, suscitou na altura, de facto, uma grande discussão da nossa parte, eh, foco no trabalho e criar condições para que que este, este evento possa ser uma grande, uma, grande, uma grande ocasião para a cidade e para o país. Também para a Câmara de Loures, a Jornada Mundial da Juventude justifica um investimento tanto pelas infraestruturas que lá ficarão, como pelo número de peregrinos que deverá atrair. Para nós, o município, é sobretudo um investimento, é um investimento naquilo que vai ficar uh, aqui feito para um futuro próximo e sobretudo também, e acho que para todos, para, para o nosso país, o que, o que devemos ver é cada peregrino que vem a Portugal. Quanto é que vai gastar por dia durante os mais de oito dias que aqui vão estar? Qual a oportunidade que temos aqui de projetar ainda mais o nosso, o nosso país e o nosso conselho então, em particular, é disso que estamos muito é, empenhados. Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto deste ano. Perspectivas a conclusão dos trabalhos para o final de junho.